Fala pessoal, aqui do canal Mais Notícias. Infelizmente, venho trazer uma notícia muito triste para vocês aí, de uma pessoa muito nova e muito importante também que acaba de nos deixar. Então, assista esse vídeo até o final para você entender esse caso. Já deixa o seu like e se inscreve aqui no canal. E bora para a notícia! Morreu hoje, dia 22, aos 14 anos, Daniel Azaf. Rodrigues de Arruda, filho do ex-jogador e atual treinador do São Caetano, Axel. O garoto sofreu um acidente doméstico no dia 13 em Santos e desde então estava internado em um hospital da cidade, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu nesta manhã. Segundo apurou o All Sport, o acidente foi um folgareiro que pode ser colocado à mesa e é utilizado para preparar carnes. A chama do utensílio explodiu depois que o recipiente foi preenchido com álcool em gel para o acendimento. É, pessoal, essa aí foi a notícia, infelizmente aí uma morte muito trágica, é um garoto novo aí, filho do Axel, aí ex-jogador do Santos e atual treinador aí pessoal do São Caetano. É, fica as nossas condolências aí, aos familiares e aos fãs. Notícia muito triste. É isso aí pessoal, até o próximo vídeo e até a próxima notícia.